Olá pessoal, tudo bem? Eu é o Ricardo Mikowski aqui e eu estou hoje nesse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre a paralisia de escolha. Ou seja, fatores que levam a gente a tomar decisões, de que forma que a gente age, de que forma que a gente decide e por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Então se você quer entender um pouquinho mais, fica comigo nesse vídeo e você vai entender bem como é que funciona essa questão das nossas decisões e se a gente usa realmente de uma maneira lógica ou se a gente só usa emoções aí para poder decidir. Então, uma das coisas que acontecem, o, que, que, o que, que é a paralisia de escolha, o que, que são decisões? Quanto mais escolhas a gente tem, mais difícil fica a gente decidir por alguma coisa. Quer um exemplo bem prático? Se você for no mercado, para na frente da prateleira onde você vai comprar iogurte. Quantas marcas de iogurte você encontra na sua frente e quantas diferentes possibilidades de sabores, tamanhos e preços você tem na sua frente? Aí alguém te diz, me traz um iogurte. Você para. Você não vai entender exatamente o que está acontecendo com você porque é muita escolha, é muita coisa para você decidir e aí a gente fica numa situação bem difícil de saber e tomar uma decisão efetiva. Então quando a gente opta por alguma coisa, a gente tem de acreditar que a gente fez a escolha certa, na verdade não existe escolha errada. Pensa comigo, se você soubesse que você está tomando uma decisão e essa decisão vai te levar para um lugar errado ou o resultado vai ser ruim, você ia tomar essa decisão? É claro que não. Por quê? Porque você sempre vai achar que a sua escolha está certa, você pensa, você analisa e você chega numa conclusão que essa é a melhor decisão, a melhor coisa a ser feita. De repente você não vai gostar do resultado, mas isso é uma consequência a partir da sua primeira escolha. Então entendendo isso, você pode parar e analisar o seguinte, se você para e pensa em todas as decisões que você tomou até hoje, você tem orgulho de quem você é hoje? Você tem orgulho de como estão as coisas para você? Você fica contente com os resultados na sua vida que você atingiu até hoje? Essas perguntas são fundamentais para você entender também o seu processo de escolha. Você é o que é, baseado nas suas escolhas passadas. Então quem você é hoje, ela vem a partir de tudo que você tem feito até então. Agora a questão é, se você gosta ou não gosta do resultado, é algo que você vai decidir e verificar se aquilo realmente está trazendo os melhores resultados. Só que agora, é, será que realmente eu tenho tantas escolhas assim para tomar num, num dia? É o que a gente fala sobre o paradoxo da escolha. O que, que é o paradoxo da escolha? Pensa no seguinte cenário, você levanta de manhã, você já desperta, então quando você sai da cama, já começa o seu processo de decisão. Qual é a escova que eu preciso pegar? Qual o sabonete? Eu vou lavar meu rosto ou não? Vou tomar café com leite? Vou tomar café preto? Vou comer pão? Vou comer cereais? O que, que eu vou fazer? Então antes de você sair de casa, você já tomou dezenas de decisões, qual é a roupa que eu vou colocar e tudo mais, e são tantas opções que o nosso cérebro entra em loop. então você não sabe entender diretamente se a escolha é boa ou não, você simplesmente vai decidindo, ou entra no piloto automático. Mas da onde que vem esse negócio de paralisia de escolha? Existe um psicólogo professor é, chamado Barry Schwartz. Né, que ele trabalha na Facebook nos Estados Unidos, e ele é autor do livro Paradoxo da Escolha, porque Mais é Menos. Então, onde ele começa a trabalhar esse conceito e definições de que nós tomamos decisões com base nas nossas escolhas. Então, é muito interessante a gente conseguir entender isso, porque a partir do momento que a gente sabe que a gente tem que sair dessa inércia, a gente pode sair da paralisia de escolha. Então, eu consigo decidir de uma maneira muito mais funcional. Então como que a gente faz? A gente começa a perceber que a gente precisa ter uma clareza de objetivo para tomar decisões. Parece óbvio, não parece? Mas para um pouquinho e pensa, qual é a sua certeza sobre as suas prioridades e os princípios em relação ao que você está buscando? Você precisa definir e alinhar os objetivos que você tem e que você quer alcançar dentro da sua vida e da sua empresa. Se você não tiver claro, se você precisa, por exemplo, comprar algo para sua casa, você precisa começar a limitar as opções, não deixe as opções tão abertas, comece a limitar aquilo que você realmente quer, para que você possa ter uma clareza sobre marca, sobre valores, sobre aquilo que é importante para você e siga esse seu plano. Isso é muito importante. Se você está dentro de uma empresa, comunique claramente o seu objetivo com a sua equipe, com as pessoas que trabalham ao seu redor, de tal forma que haja um alinhamento completo do que deve ser feito e deve ser alcançado. Então, a partir do momento que você tem uma clareza de objetivo, fica muito mais fácil você conseguir tomar alguma decisão. O segundo fator muito importante é estabelecer papéis determinantes para que você possa ter decisões críticas para sair da paralisia de escolha. O que, que é isso? A partir do momento que você tem clareza do seu objetivo, você precisa manter uma estrutura simples para dar mais valor naquilo que você busca alcançar. De nada vai adiantar você ter uma clareza em relação àquilo que você quer se você desvia do foco o tempo todo e busca várias coisas em paralelo como complementação. Então o foco é muito importante. As decisões melhores elas aumentam a sua capacidade de não querer abraçar o mundo e aprender a dizer não. Então isso tudo vai também influenciar naquilo que você quer. Partindo disso, você vai chegar num terceiro passo. Terceiro passo é o que? Crie um processo de decisão claro e objetivo para aquilo que você quer alcançar. O processo de decisão ele não precisa ser alguma coisa ruim ou precisa ser doloroso, muito pelo contrário. A pergunta central aqui é, eu estou satisfeito com o resultado da minha decisão e aquilo que eu decidi não está prejudicando ninguém? Por que pensar em prejudicar alguém? Se as suas decisões prejudicam outras pessoas. De que forma você pode mudar a sua decisão para obter resultados tão bons quanto os que você queria antes, mas sem que ninguém seja influenciado negativamente ali e trazer um ônus para alguém, trazer um prejuízo para alguém. Se você for aplicar esse processo no trabalho, não esqueça de criar indicadores né, e métricas para analisar os resultados para eventuais ajustes. Em negócios a gente não pode ficar no achismo, ah eu acho que vai dar certo, não, você tem que ter certeza, então a gente precisa de dados bem concretos para mensurar e agir de forma mais assertiva e reduzir as margens de erro e retrabalho também. As pessoas certas no lugar certo, ela ajuda também você para que a paralisia de escolha diminua. Esse é o quarto fator importante, pessoas certas no lugar certo. Por quê? Porque tem pessoas com competências e habilidades diferentes. Analise em casa, por exemplo, quem faz qual atividade dentro de uma rotina. Se você for pensar nessa linha, quem é mais objetivo, quem se perde no meio do caminho, quem vai lá, começa, e inicia, quem começa a fazer 30 coisas ao mesmo tempo e não termina. Entender esses diferentes perfis de pessoas pode ajudar você a criar uma nova rotina específica para que as decisões possam ser tomadas de forma coletiva, ou seja, você não vai decidir sozinho, você vai pensar entre as pessoas. E aí você tem a implementação de algum tipo de processo, por mais simples que eles possam parecer para você, que seja atendido de formas mais coerentes. Então, às vezes, se você for pensar em atividades domésticas, pode ser desde um processo de limpeza, o que você vai fazer numa sequência primeiro, para que você tenha um resultado melhor. Agora, se você quer também pensar em termos profissionais, você pode pensar em meritocracia, ou seja, valorizar os resultados e as contribuições que estão nos permitindo né, gerar melhores resultados e assim por consequência gerar um aumento de performance, um aumento de resultado em todos os sentidos. Se você quiser, você pode definir também objetivos e recompensas por melhorias realizadas, né? não precisa ser coisa complexa, alguma coisa cara, é um mimo, é algum agrado, alguma coisa que você normalmente não presenteia, que você não tem e isso também vai ajudando você a criar novos parâmetros para você. A partir disso, chegamos no quinto item que nos ajuda a sair dessa paralisia de escolha. O que é esse quinto item para sair da paralisia de escolha? Seja você mesmo um exemplo. Como assim? Parece tão óbvio de novo? Não. Não basta querer que as pessoas ao seu redor mudem. Muda você primeiro. Toda mudança ela começa de dentro para fora. Seja o um exemplo que você quer ver nos outros. Você já deve ter ouvido falar muito que o mundo muda quando você muda. Por quê? Porque as suas ações começam a influenciar o meio e você começa a se portar de maneira diferente. Então, quanto mais congruência, ou seja, quanto mais você realmente faz aquilo que você diz que você faz e a sua fala e a sua ação estiver bem alinhadinha, mais credibilidade você vai passar e mais adesão de outras pessoas você vai ter. Então, isso vai fazendo com que você possa pensar de uma maneira diferente e, por fim, assumir o compromisso com você mesmo para ter esse tipo de resultado. Agora, se a gente for parar para analisar, implementar essas mudanças não é uma tarefa tão simples assim que você vai simplesmente salar os dedos e conseguir chegar nos resultados. De requer muita reflexão para você chegar nesse tipo de coisa. E como é que a gente pode parar para pensar e refletir? É observar o que, que a gente tem feito, como que é o nosso processo de decisão e de que maneira que eu gostaria que as coisas começassem a ser a partir de hoje. O principal de tudo é você querer mudar de verdade e aprender como lidar com o excesso de escolhas que nós temos ao longo do nosso dia a dia. Quanto mais simples for a sua abordagem, melhor serão os seus resultados. Então aprender a dimensionar as expectativas que você tem em busca de novos resultados para que você não tenha tantas frustrações vai ser apenas um dos fatores que vai é, influenciar na sua decisão e a felicidade com o retorno esperado. Então se você quer começar a ter decisões mais óbvias, eu sugiro que você comece a fazer uma lista das coisas que você precisa fazer e analisar as escolhas que você tem. O que, que eu posso fazer, o que, que eu posso trazer de melhores resultados para que eu possa realmente progredir e caminhar numa direção mais assertiva. De que maneira que eu posso realmente achar mais congruência entre aquilo que eu estou querendo fazer e o que eu digo que eu faço. Quando você começa a analisar isso ali, você começa a eliminar a sua paralisia e começa a ter opções, decisões claras, objetivas e que vão ajudar você a chegar em melhores resultados que nós temos por aí. Esse é o assunto do vídeo de hoje, se você curtiu esse vídeo, dá um like ali embaixo, Curta o nosso canal e espalhe para seus amigos para que você possa ajudar mais pessoas a terem escolhas mais coerentes dentro da sua vida. Um forte abraço para você e te vejo no próximo vídeo.